Está adaptado, Luciano? Bastante adaptado. Quilmes de litrão, queço mantecoso, gachetitas no dia de descanso. Amanhã é mais escalada, Bicha Shanquim. Para ir para Bicha Shanquim, tem que atravessar de balsa. Uma balsa Tchau. gratuita que é das 7 às 9 da noite. Vamos, o Luciano está indo atravessar, você pode atravessar aqui nessa travessia de pedestres. Então tem escalador que deixa o carro aí, atravessa pé porque o setor de escalada é muito perto. Ou como a gente que está ficando num camping muito perto da rocha, atravessa o carro aqui. Gente, É muito legal aqui. Tem umas mesinhas do lado do rio. Não sei se a câmera vai pegar, mas a água é muito transparente. la gota cai, la gota cai, la gota cai, a gota cai, a gota cai. chegar a gente está preparando o almoço agora aqui o camping é muito gostoso é, aqui já tem um pouco mais de conforto que no trincão de creide que não tem luz nem água nem nada aqui já tem água quente tem energia a gente vai é, carregar todas as baterias o lugar é muito bonito a gente está super gostando Hoje a gente não vai escalar porque estamos bem cansados de baixo, escalamos três dias seguidos, os dedos estão doendo muito. E ainda não conhecemos o, o pico de escalada que parece que é muito bom, tem uns 100 dias e tá, vamos lá, a gente acabou de chegar, está muito lindo o dia, hoje está mais quente é... e vamos é, pegar umas imagens boas para você ter uma noção de como é lindo aqui para você ver. Ai E a assim gente aproveitou para dar uma limpada na Oaxaca e queria dar uma dica para quem viaja de casal, igual a gente tem alguns sacos de dormir, como o nosso, que já é de casal então esses modelos já vem para você juntar os dois sacos então esse modelo de trilhas e rumos que a gente está usando nessa viagem é de 0 graus, com conforto é, e esse modelo aberto no meio de casal é muito confortável, muito confortável, ele fica tipo um queen size, é, então eu recomendo isso, procura um saco de dormir nesse mínimo de 0 graus conforto, mesmo que seja no verão, você vai precisar. A impressão que dá aqui, como não tem a cobertura de floresta que tem no Vale Encantado, é que você fica muito, muito, muito exposto ao sol. A, a, a grande é, sacada é você trazer um bom bronzeador, a gente trouxe, ganhou um aqui de aerosol, então sua mão não fica melada e atrapalha você sendo escalada logo depois de você passar, porque aqui na Patagônia não tem muita sombra e você sofre bastante com o sol, pelo que não está acostumado. Então um protetor labial, um bronzeador fator 30, pelo menos o ideal é até mais que isso é fundamental. Yo, we bout to energize, we bout to come alive We waking zombies up, open them sleepy eyes If you got the soul, baby, we got the vibe To get your heart bumping like a roller coaster ride It's all peace and love, my man, let it go If not, the homies can help you at the door It's all good, we ain't no hero But if your man start a problem, we will end it like so And y'all know how I go every time we roll It's like a mad addiction, you can't say no My ninja, check the diction and check the flow We got your body twitching uncontrollable Controller Bow, hey yo Check your head out the door Man let it go Leave your pain on the floor Let it go Hey yo it ain't fiction it's real it's real go get em up Don't stop to the rhythm say so We caught the tremble by to run A gente terminou o dia de escalado aqui em Bicha Shanquin É um lugar bem diferente daquilo que eu já tinha escalado aqui na, na região da Patagônia e o lugar aqui, a vilazinha, o, o coeblito que tem aqui, ele é muito simpático, ele é muito aconchegante, é muito difícil alguém vir aqui e não ficar pensando em comprar um terreno. O camping é muito bem estruturado, tem cerveja gelada, tem banho quente. A escalada, ela é bem desafiadora, ela não é uma escaladinha que você está só no carro, anda 50 metros e vai escalar. Ela exige que você caminhe durante praticamente meia hora ou uma hora, tem bastante subida. Ela é no sol, ela tem bastante vento. É, em alguns lugares havia é muito nova, então ainda está soltando algumas agarras. Então ela não é exatamente um lugar que você viaja e vai ficar vários dias. Dá para ficar dois, três dias aqui. Mas eu gostei bastante e recomendo. É uma alternativa excelente se você quer ficar num lugar com mais conforto e usufruir tanto de Bariloche como de do Vale Encantado. Se você gostou do vídeo, Dá o like, acompanha a gente nas redes sociais que agora, toda semana, a gente vai estar publicando um vídeo sobre as nossas viagens, sobre as novas escaladas e, e o que, que a gente pensa de certos aspectos das notícias que a gente publica. Dá o seu like daqui e acompanha a gente nas redes sociais. Just after sunrise